olá pessoal aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma novidade incrível para quem tem acesso aí o plugin Superlinks a gente liberou uma atualização do Superlinks com a integração juntamente com o plugin super escassez e o plugin alerta de conversão tá e para você que não conhece ainda o Superlinks Superlinks é um plugin que é um plugin clonador de páginas, ou seja, você é um plugin que vai te dar a facilidade de ter a sua estrutura própria de afiliado. Você consegue clonar páginas em menos de cinco segundos, né? Basta você dar um, alguns cliques e ele já vai clonar. E também é um plugin de redirecionamento, plugin para fazer anúncio, é, usar a função cloak do Facebook, do plugin é né, para anunciar isso black no Facebook. Então é um plugin bem completo. O link vai ficar abaixo da descrição desse vídeo. Tá. E muitos afiliados entraram em contato primeiro pedindo para fazer é poder usar o plugin alerta de conversão, que é um plugin que traz alerta toda vez que a pessoa faz uma compra. Né? ele traz um alerta mostrando que essa pessoa fez a compra a gente vai mostrar agora aqui na tela do computador mas estou resumindo aqui essa funcionalidade é muito utilizada essa funcionalidade tá então a gente integrou o alerta de conversão com o Superlinks. e também lançamos recentemente o plugin super escassez que é um plugin que adiciona cronômetros nas suas páginas né e agora com essa integração você vai conseguir colocar cronômetro de escassez real, tá? é Um plugin incrível. Uh, vou deixar a página abaixo também para você entender um pouco o que esse plugin faz, né? É muito importante para quem trabalha como produtor e como afiliado. Na verdade, ele é um dos principais segredos, digamos assim, que não é segredo, tô revelando para vocês, mas que nos ajuda a vender muito, tá? Usando a escassez e a urgência, tá? Então vou mostrar aqui na tela como vai funcionar para você entender qual é o benefício de ter esses três plugins né? integrados um com o outro, tá? Então vamos lá. Agora aqui na tela do meu computador, tá? Eu já clonei uma página. Eu vou usar aqui como exemplo o curso Método Turbo Tráfego do Douglas, tá? Então é, eu vou mostrar aqui como exemplo. Para você ter essas funcionalidades que vão ser mostradas, você precisa ter o Superlinks, né? Que é o plugin clonador de página. Você precisa ter o alerta de conversão e também o Super Escassez. Ou ter um, ou ter os três, ou ter um e outro, tá? Então um ou outro. Ou ter um ou ter o outro aí você decide mas se você tiver os três plugins você vai conseguir fazer isso que eu vou mostrar agora tá então vamos lá eu vou clicar aqui já na página clonada e que acontece essa página é nossa você é uma estrutura que é um meu link de afiliado. Olha só que legal eu clonei essa página com super links certo eu coloquei aqui um cronômetro de escassez e que é dos plugins super escassez e também estou mostrando aqui um alerta mostrando que a pessoa comprou fez uma compra de um produto aqui tá então como é que vai funcionar aqui eu tô usando só para exemplo tá então é importante você entender isso que eu tô usando só como exemplo tá é, aqui no caso esse cronômetro que você consegue colocar de escassez real ou seja se você tem uma página que o, que o produtor ele conseguiu para você de sei lá ele tem coloca lá nos hot links lá com a promoção tem alguns produtos que fazem isso tá então você pode colocar essas páginas e promover talvez no YouTube para sua lista para onde for tá e colocar um cronômetro quando zerar esse cronômetro o plugin traz traz é a página que você configurou a página real com um valor mais caro tá então por exemplo não é o caso aqui do desse curso aqui mas você consegue fazer assim ou criar e é um cronômetro real não é um cronômetro é troca a máquina ali e vai, vai vai começar tudo de novo não ele pega pelo IP ou seja se a pessoa tiver na mesma rede o cronômetro vai funcionar perfeitamente certo vou deixar o link abaixo que tem mais explicações na, na outra página então esse é super escassez você consegue fazer várias coisas com esse cronômetro tá e aqui o que aparece é o alerta de conversão aqui tomou só alguns exemplos tá então o que, que você consegue fazer com o alerta você pode por exemplo aqui é, ele tá mostrando aqui o, o Antônio acabou de comprar o páginas instantâneas a duas horas no caso aqui seria né o Antônio ah, acabou de comprar o método turbo tráfico em x horas tá o que que você pode fazer com, com o alerta de conversão vou deixar o link abaixo também na descrição tá mas você pode é, mostrar notificações reais ou seja você consegue integrar isso com a hotmart e monetize e trazer lá os nomes reais as pessoas estão comprando os produtos tá mas se você for afiliado não você não consegue mas se você for produtor você vai conseguir trazer as notificação reais tá se você for afiliado não tem como você fazer isso mas você consegue aí digamos simular né que as pessoas estão comprando isso causa uma urgência tá e esse plugin você pode utilizar tanto nas suas páginas é, de vendas na páginas clonadas e agora né e páginas e artigos no blog, tudo isso você pode utilizar agora com o Superlinks. Você pode então clonar qualquer página e usar esse plugin, é, é, esses dois plugins, juntamente com o Superlinks. Eu vou mostrar agora aqui como é que funciona lá dentro do Superlinks. Tá, então eu tô aqui com todos eles instalados. Eu vou clicar aqui. É eu vou encontrar aqui o método turbo tráfego. Deve estar aqui eu vou clicar aqui só para mostrar quando é que você faz essa configuração você com o superlinks e tendo os plugins, você primeiro claro, cria sua escassez cria o seu alerta, cadê o alerta daqui, tá aqui, escassez e alerta e depois aqui na configuração do pop up vai ter essas duas caixinhas aqui ó, se você tiver os dois plugins vai aparecer aqui e se você tiver criado já a sua escassez e criado a sua, a, sua, a sua alerta de conversão eles vão aparecer aqui, aí vai vir você só vai ter que selecionar certo se você não tiver não tem problema vai ter os links aqui para você adquirir o é, um plugin ou outro tá então com essa funcionalidade você consegue aí maximizar as suas vendas como colocando o gatilho da urgência da escassez né juntamente com esse daqui que é o da escassez mostrando que as pessoas estão comprando aqui é completamente editável essas mensagens aqui você pode colocar o falando acabou de comprar em quatro horas restam x vagas né você pode botar ah, provar, então dá para fazer muita coisa legal e isso pode te ajudar a fazer vendas tá se você gostou vou deixar o link abaixo aqui na descrição você pode encontrar os três plugins super links o super escassez e o alerta de conversões Ok então era isso se você gostou do vídeo deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal e deixe o comentário abaixo Ok um forte abraço e até mais